E vai matar ou vai morrer, vai morrer matar. E vai matar ou vai morrer Tá igual pipolho, e esse seu bigode que cê fez com o um lápis de olho Cê quer zoar? Demorou? Então vamos contar Pequeno, bateu no peito e foi começar Porque pode pá, que nós tem pra trocar E nós tem rima boa e vai descarregar Porque é tipo uma nota com o peito estendido E o seu coração de frango hoje eu deixo partido Porque e para ser o melhor, segurar os B.O.A. e reduzir, contando o C.A.P.O.A. Porque, meu mano, aqui nós não dá faia. Hoje eu sou Thanos e vou matar MC, isso vai virar praia. é louco. Vamos que vamos. Direito de resposta, branco. Ei hey, mano, lápis esse olho, olha só no proceder Mas hoje eu sou olhos, então olha aqui que o olho aqui que tudo vê Cê tá ligado, é meu mano, eu vou falar Cê acha que isso é bom, cê acha que tem pra trocar? Mas hoje, mano, aqui, olha só, vou te falar Cê acha que é trocar, eu troco você do teu lugar Se foi é no lugar, mas hoje eu sou certeiro Sonha no lugar, porque hoje que eu sou o primeiro E aí, cê tá ligado, o retorno de quem nunca chega aqui Cê tá ligado, é meu mano, é bom saber É bom ia riapê é bom você pensar Antes de cê falar, porque eu mato você ooh, ooh, Oh, oh, hey, hey. mano, mano Então foi ele bateu o cajado, tá ligado mano? Olha só no improvisado. Cê tá ligado mano, fechou, não tenho água Fechou o cajado mar vermelho, mas eu ando sobre as águas. Cê tá ligado tranquilão, o fraco aqui é mais sábio Pede até conselho para Salomão. Cê tá ligado, você faça sua visão. Eu custo tudo a vida, cê tá ligado? É situação. Cê tá ligado, olha só, não tem bronquite. O fraco, cê olha pra minha rima, tem conjunto e Cê tá ligado pro CD, THC Mas hoje o crack é ácido, é PHC Cê tá ligado, mano, eu vou é derreter Cê tá ligado, mano, olha só Tu pode falar, pode encarar Mas hoje, meu mano, olha só Hoje cê não vai passar oh. Como que vamos? Agressivo total Agressividade Demorou, demorou, demorou, demorou Aê, aê, não adianta querer, tem que ser, tem que par Tudo é diferente da voz de pra cá Não adianta querer, tem que ser pra trocar Tudo é diferente da voz de pra cá Não adianta querer, tem que ser, tem que par O, é que o, é que que o Franco quer vir, as decorada pra ganhar ah! Cê fala do Jesus, só que cê é não é na cruz Moleque é o um rap e tudo me conduz Cê fala, cê fala, cê fala, fala demais, só que aí parceiro Vai tirar eu do meu lugar aí, na moral eu vou sair do meu lugar E bater me final. Porque moleque, eu sou chinelo Moleque, cê é golpe no jeito, eu uso chá de cogumelo oh!